Olá meu nome é Mônica Sara Rodrigues eu sou taróloga e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre as energias para fevereiro um mês onde novos projetos terão êxito e mostra que tudo aquilo que você quer o momento de começar é agora sabe aquela ideia assim que você já tinha está aí um tempão pensando sobre isso mas não dá andamento pois então esse é o momento novos cursos novas associações novo novos métodos de trabalho enfim a hora é agora então força aí foco determinação porque a chance de dar certo é muito grande então entenda não tem fada madrinha tudo aquilo que você quer você tem que fazer acontecer e o momento é agora esse ano de uma forma geral ele favorece todo mundo que quer trabalhar que não tem medo de se reinventar e tentar novas situações até mesmo às vezes continuando na mesma área mas oferecendo novidades às pessoas dentro daquilo que você já sabe fazer ok no amor favorece o conhecimento de novos amores e quem sabe até encontrar a felicidade não é o tempo de amargar rancores de manter relacionamentos falidos ou de persistir em algo que não traz felicidade às vezes a gente quer tanto tanto tanto uma pessoa quer tanto que aquilo deu certo e a gente fica triste com o universo quando aquilo não acontece da maneira como a gente esperava. Entenda, às vezes, quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, é um sinal de boa sorte. Então, limpe o seu coração e dê chance a novas pessoas, novos amores, dê chance a você mesmo e vá em busca da sua felicidade. E, principalmente, é muito legal amar alguém mas a gente tem que amar a gente mesmo em primeiro lugar. Quando você está de bem com você mesmo, a chance de que tanto os seus projetos profissionais quanto pessoais dêem certo é muito maior. Então é isso aí, firme nos projetos aí e eu quero ver você feliz. Na sequência, eu vou deixar três cartas devidamente sinalizadas para facilitar a escolha de uma delas. Funciona da seguinte forma, é, você se concentra, vê qual é o símbolo que mais te agrada nesse momento, faça uma pergunta objetiva. Na sequência, nós colocaremos as respostas. Bem, aqui nós temos para vocês a colocação das três cartas para responder a pergunta que vocês têm. Na primeira nós temos aqui a colocação do coração de quartzo rosa, então nós vamos marcar essa primeira carta com um coração. Na segunda a figa e na terceira a pimenta. Então marque duas ou três pessoas nos comentários e aguarde a resposta que será colocada em seguida.